Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tome cuidado em tomar anti-inflamatório. No vídeo de hoje, vou passar para vocês naturais, 7 anti-inflamatórios que você não usa, mais barato que você precisa conhecer. Anti-inflamatório, gente, pode fazer sua pressão subir, mas fora outros problemas de saúde aí, e você me pergunta, Rogério, como que eu vou parar com as minhas dores muscular sem tomar remédio? Fica comigo aí que eu vou mostrar para vocês 7 anti-inflamatórios e vocês não usa barato que você precisa conhecer e colocar em prática também né usar mesmo meu nome é Rogério para quem não me conhece então vamos para o vídeo em primeiro lugar ficou o curcuma você já ouviu falar dessa planta que é o açafrão da terra que é uma raiz, tem uma poderosa substância anti-inflamatória, é a curcumina. Que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, natural, é digestivo, antibacteriana. O açafrão é usado em muitos temperos em pó. Em segundo lugar, eu deixei para o alho. Para mim, um dos temperos mais usados que eu conheço. Né? Se tiver o tempero aí, gente, deixa nos comentários aí. É um excelente anti-inflamatório, tem ação antifúngica, é antibacteriana. Outra indicação, gente, é comer, começar a comer o, o alho cru, entendeu? Tem uma substância chamada de alicina. A gente comendo o um alho cru deixa mais forte seu efeito anti-inflamatório. A terceira, gente, deixei para folha de goiaba. Muito poderosa. Usa, gente, pode usar ela em vários tipos de inflamações. Podendo fazer tratamento de pele, vários tipos de banhos de assento. Mulheres aí, ó, mulheres com problemas de corrimento, vocês podem fazer o banho de assento aí. Um pouco de água, um pouco de folha, muito, é muito ótimo, é, vai deixar legal o negócio aí. Fortalece o cabelo, vocês podem fazer compressa, é um ótimo anti-anti-inflamatório. Em quarto lugar, vou deixar o própolis. Mas antes, gente, vocês estão gostando do vídeo? Estão gostando do conteúdo? Peço para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhem isso para um amigo que está precisando de um anti-inflamatório natural. Gente. Todo mundo sabe gente, que o pró é produzido pelas abelhas. Não? É antisséptico, pode tratar de feridas, antioxidante, ajuda a regular o sistema imunológico Muitas pessoas têm hábito de tomar brox quando está gripado, mas podemos gente pode tomar eles antes de você ficar gripado, antes de inflamar sua garganta. Então é um preventivo, melhora sua imunidade, é um antioxidante, anticep e com efeitos anti inflamatórios protege seus dentes, combate amigdalite, infecções via aéreas, acaba com ácidos e bactérias de boca. Gente, está em quinto lugar, mas é um dos meus queridinhos aqui da casa, que é o alecrim. Eu uso ele para vários fins. É uma erva medicinal, qual a planta que pode aliviar dores muscular, melhora a imunidade, protegendo o seu corpo de novas infecções. O alecrim é composto por ácido chamado rosmarínico e é o, é o ácido cafeico. Não sei se falei certo, o um nome é estranho aqui. Fez esse nome, hein? Esses dois ácidos tem efeito anti-inflamatório e tem um bom efeito para combater dores musculares. E podemos usar o alecrim em várias formas, principalmente em pó, chá e temperos. Sexto lugar, gente, Sálvia. Essa planta já teve vários testes. É, mesmo resultado. Ela teve o mesmo resultado que o cetoprofeno. É um anti-inflamatório muito usado pela população. O cetoprofeno, comparado... A Sálvia teve o mesmo resultado, você vê como que o trem é uma maravilha que nós temos aí, muita gente não sabe. Em outros países ela teve um resultado comparado com o diclofenaco, ou melhor de tudo, que ela foi considerada melhor que o diclofenaco. Isso mesmo gente, o processo é inflamatório. Foi considerado melhor que o diclofenaco? Se com cetoprofeno, lembrando gente, crianças menos de 12 anos, não pode usar sálvia, Isso é beleza? E pessoas com epilepsia. não? Em sétimo lugar, deixei o abacate, mas poderia ser um terceiro, um segundo, gente, o abacate é uma maravilha. Não é usado só a fruta não, é usada a folha do abacate, tem várias finalidades. Então ficou em sétimo lugar, não é por, por mim, porque eu deixei essa escala mesmo nem pensei na hora, poderia ser para mim até um terceiro, um segundo, é ótimo gente, não é só o abacate, podemos ser usado o seu caroço, suas folhas, ele tem sua composição beta-citosterol, tem vitamina E, é ótimo, anti-inflamatório, naturais gente, o abacate aumenta o HDL, o colesterol, que é rico em gorduras boas rico em potássio magnésio é uma fonte de energia muito boa aí gente lembrando gente pessoas que têm problema de cãibra usa abacate é ótima indicação boa para manter a saúde do seu coração para quem sofre de cãibra gente é o que eu falei lembrando gente é ótimo eu tenho esse problema de cãibra então sempre estou usando eu não posso estou usando abacate bom gente chegando no final do vídeo eu queria saber de vocês aí, qual o anti-inflamatório natural que você usa aí, beleza? Se você gostou do vídeo aí, é, deixa o like, comente aí qual o anti-inflamatório você está usando aí, natural. E não esquecendo, gente, se você for novo no canal, se inscreva no canal. Sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aí, em vários tipos, sempre baseado em sítio. Então é isso que eu tinha passar para vocês. Fica tudo com Deus e até outro dia.